Aqui nos Estados Unidos, né, depois aí dos especialistas adiarem uma votação. Então o programa tá quente. Você ligado com a gente aqui? Eu vou esfriar esse negócio. Vamos para Belo Horizonte para poder conversar com o nosso querido professor universitário Rogério Tobias. Né? Eu poderia apimentar essa relação perguntando a ele é, o que, que ele acha dessas questões e da postura da polícia. Mas eu não estou perguntando. Responda se quiser, meu querido Rogério Tobias. Bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Freire. Bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes, telespectadores aí. É um prazer falar com vocês. Esse assunto é muito interessante. Eu Me interessa um pouco esse assunto. Uhum. Porque aqui no Brasil... Eu estava vendo uma cena ontem que eu cheguei a arrepiar, né? Uhum. Um policial aqui no Brasil, né? Batendo num senhor... Uhum. Um senhor bem, bem gordo, de camisa... Sim. Em casa, com a família do lado... E tomando tapas na cara do policial. O que eu, eu penso disso tudo é o seguinte... Tem protocolos. Sim. O meu pai era militar. Tem protocolos. Para cada detalhe, ele tem que cumprir um protocolo. Sim. Ele só vai atirar quando no protocolo... Disser, nesses casos... Caso que deve -se atirar, quando acontecer isso e isso e aquilo. E o pessoal não tem cumprido isso aqui no Brasil. E pelo, pelo, pelo que eu percebi aí, a policial também não soube cumprir aí algum protocolo. Quando que atira? Aonde que atira no corpo? Então você tem esse tipo de coisa, né? Porque o policial não pode deixar que o sangue dele fale mais alto do que o protocolo. Sim, sim. O que é esse protocolo? Você tem uma cartilha para que o policial vai agir de acordo com cada situação. É, é, é menor? É um cara foragido? Para cada um, um tipo de tratamento. Algemas. Quando que coloca algemas? Quando que, que tem que atirar para matar? Né? Então, tem essas várias situações. Então, eu, eu tenho... É, eu acho que o, o, aqui no Brasil, a o bandido está realmente comandando a parada, mas os, a, a polícia também precisa se preparar mais. Aqui no Brasil, você tinha os quartéis que o pessoal ficava meses e meses se preparando. Hoje não, hoje o cara já entra para a polícia, já entra na, na, no, no carro e já vai para a rua. Então ele vai completamente desequilibrado, completamente despreparado, o que não acontece aí nos Estados Unidos. Mas deixa a gente um pouco preocupado, é, alguns casos que têm acontecido em que o pessoal não está cumprindo o protocolo. Sim, sim, sim. Você não pode ficar lá é, apertando o pescoço do cara porque sim, sim. depois de um determinado período pode. de tempo o cara vai morrer. É. O policial tinha que saber disso. Tá me parecendo um pouco falta de treinamento. Ô, ô, ô Rogério, eu, eu aqui quero deixar claro para as pessoas que eu concordo que deve ter sim é, é, algumas mudanças e o policial, ele não pode achar que ele é o cara que vai... é o dono da parada. Ele tem que ter respeito por aquele que tá sendo detido, independente de qualquer coisa, né? O que a gente não pode deixar aqui é que o, o, o indivíduo, o, o sei lá, o marginal, o criminoso, ache que ele tá por cima da carne seca, né? O policial também não precisa... Eu, eu vi um policial dizendo outro dia... A pior coisa é. que tem é você ter o seu direito de liberdade cerceado, né? Então, é, eu, o delegado dizendo... Eu não tenho que gritar com o sujeito... É, eu não tenho que, que bater nele... Eu não preciso de fazer essas coisas... Eu converso com ele na boa, na moral... Mas ele, ele sabe que eu sou autoridade, né? Eu E quando eu preciso falar mais alto, eu vou falar... E ele dizendo, né? Eu prendi o sujeito, deixei sentado... E olha que humilhação, o cara cair no banheiro, ele tem que me pedir. Você quer mais humilhação do que isso? O cara tá preso ali, e aí você... Você precisa fazer as suas necessidades, você tem que falar, pedir autoridade pro sujeito. Olha, eu preciso no banheiro, eu posso? precisa de uma humilhação maior do que essa? Ele não precisou bater, dar soco, espancar? Tá entendendo? Também vejo que muita coisa precisa ser mudada, né? Mas é, tem muita gente radical dizendo que precisa acabar, é, deixar de financiar a polícia... Umas maluquices aí que a gente, pelo amor de Deus, né tem que ter bom senso, viu, Rogério? É, eu, eu acho que é isso aí, eu acho que a questão é de protocolo. Em que circunstância você atira pra matar? Em que circunstância você só prende? Em que circunstância, quer dizer, você tá pega o cara que tá sem a carteira. Qual é o procedimento pra esse cara que tá sem carteira? Ah, nesse caso, um tira o cara do carro, vê se ele não tá armado, verificar a situação. Ou, é, tem, um, tem um parente meu que mora lá em Houston, que tava com a seta é, disparada uhum. e foi preso. Então, quer dizer, a polícia não dá moleza, mas cumpriu o protocolo. Levou a pessoa para a delegacia, ele teve que se justificar, justificou, pagou uma, um valor, que aí é alto, né? e foi embora. Então, quer, quer dizer, o policial fez ele cumprir um protocolo. Se, é, para o cara, você sabe que, você recebe ali a notícia, o policial, que ele é um procurado, etc., aí realmente a... A postura do policial tem que ser um pouco mais dura dentro do protocolo. Sim, sim, exatamente. Não aquilo que, os, que a veia dele fala, ah, eu, é, eu sou exatamente. um cara, um policial mais duro, eu vou atirar. É, Se exatamente. fosse o um outro, quer dizer, a gente tem que ter um padrão, né? Acho que a polícia sim. americana, normalmente, sempre foi um exemplo sim, disso, sim. mas tem dado aí alguns, é, tem cometido alguns erros, né, nesse, é. nesse ponto aí, pelo que eu posso acompanhar daqui, né? Então, prudência em todos os lugares, né? E para todo mundo nunca faz mal, né, meu querido Rogério? Então tem que ter prudência, é. seja aí em qualquer, pro... né? E cumpriu o protocolo, né? Mas é. ontem, ontem, não sei se você percebeu aí, à noite o céu brilhou com cinco estrelas ah, brilhantes. É... Eu não percebi isso a... não. A... não a... Cara. A... Aqui, inclusive, ainda bem que o nosso bate-papo aqui ele não é na segunda-feira, que se fosse na segunda-feira eu iria nem te atender nessa segunda-feira passada, viu? Eu não iria nem conversar, desculpa, mas eu acho que eu não iria nem conversar com você aqui nesse programa, e é, eu acredito que você estava todo alegrinho, né? Aliás, deve estar ainda, né? Pela vitória aí do, do seu cruzeiro em cima do meu galão da massa, né? Não, eu, na verdade o meu é o América, ah, né? Ah, é, é o América, América né? desculpa, desculpa, é lógico que é o América, né? É o América, entendi. mas ontem o Cruzeiro e o América, né, foram classificados para a Copa Brasil, entendi. e aquele uniforme do Cruzeiro, na verdade eu não gosto muito do Cruzeiro não, eu gosto daquele uniforme dele. todo Azul Entendi. Coisa simpática, né? Ah, entendi, entendi. Inclusive, aqui nos resultados dos jogos eu esqueci de falar do Cruzeiro, né? O pessoal tá falando, é, comentando aqui. Eu dei os resultados de todos, mas não foi por querer é intencional, não, gente. Eu infelizmente eu acabei esquecendo de olhar aqui as questões da Copa do Brasil. Aí você falando aqui agora, me veio na cabeça, viu? Faço aqui um meia-culpa, meu querido Rogério e Tobias. Foi bacana, foram dois jogos bons, o América foi nos pênaltis, né? Uhum. E o Cruzeiro fez um gol muito bonito e, e foi, mereceu, né? E mereceu Bom. e tá de parabéns aí os times aqui de Minas. Muito bem, tá? Então, Copa do Brasil, tivemos aí o América vencendo o Ferroviário, né? Ah, Isso. O, o Rogério aqui falando. Tivemos também o, o ABC eliminando o Botafogo. E nós tivemos o... o, o deixa eu ver aqui mais, você falou do, do América... Avançando também, tivemos muitos jogos da Copa uhum. do Brasil, o Cruzeiro venceu magro 1 a 0 mas foi o suficiente, né, e, e vida que segue, vamos que vamos. Bom, vamos girar aqui o nosso assunto, vamos conversar vamos hoje... É, sobre a busca de melhores resultados. Eu acho que tem até a ver com o que a gente está falando aqui de polícia, de, de todas as coisas. Melhores resultados, inclusive, nas abordagens, né? Embora né, a gente tá falando aqui que, cara, é, uma, é muito complicado falar desse negócio de polícia. Eu quero trazer um policial aqui e conversar com pessoas aí do Brasil também, para a gente poder tentar entender um pouco desse momento que a gente está vivendo, viu? Porque é só quem está ali no olho do furacão, o cara saca a arma e... É, são milésimos de segundos para você tomar uma decisão, e nem sempre a decisão que você vai tomar vai ser a mais correta, mas é uma questão de instinto, né? É muito complicado, viu, Rogério? É, é bem complicado, porque é um momento emocional. O ser humano, né? É ser humano. Então, a, a sua reação emocional vai depender de um conjunto de coisas, do seu preparo, do seu treinamento, Sim. vai depender da, da circunstância ali na hora. Então, é difícil mesmo julgar. É né? difícil a gente julgar, mas avaliar pode, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, e o que eu, que eu estou fazendo aqui é trazer uma luz para esta discussão e a gente poder discutir e falar a respeito desses assuntos que estão em pauta aqui nos Estados Unidos. Bom, mas vamos falar da, da busca aí de melhores resultados. Vamos falar das empresas, vamos falar pra você que está aí, empresário, vamos estendendo aqui o nosso programa hoje, né? Uh, Por que grande parte das empresas tem sede, ânsia de resultados de curto prazo, né? Eu vejo muito isso aí, a empresa quer logo já ter os seus resultados. E não é bem assim, né, Rogério? É, não pode ser assim porque... a uh... Isso faz parte do ser humano, a gente quer ver o aqui, quer ver o agora, a gente quer ver o resultado imediato. E a gente fica mais feliz quando você resolve o dia de hoje. Aí chega amanhã, você resolve o dia de amanhã. Então é mais tranquilo, é mais tranquilizador. Mas isso tem um perigo muito grande, que você não pensa no médio e você não pensa no longo prazo. Então as empresas vão se resolvendo no dia a dia, mas elas não sabem qual é o futuro delas, elas não pensam nisso porque está tá confortável ficar dentro de um quadrado e vai resolvendo ali o problema daquele dia, no máximo, daquela semana, e deixa de olhar né, com aquela visão mais ampla. E é confortável. Uma das coisas mais gostosas é você resolver os problemas do seu dia, não é? É ou não é? Todo mundo tem essa característica. Então, é importante a gente pensar também nos, no, no futuro, no futuro de médio prazo e no futuro de curto prazo. Mas grande parte, viu, Freire, grande parte das empresas fica muito voltada para o seu dia a dia, para a rotina, porque a rotina é agradável, que vai resolvendo, né? É, agora, você falando dessas questões, vamos falar também aqui, é, além das pessoas, né o marketing de muitas empresas também ele é um marketing milp. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouco isso pra gente desse marketing miopia, o que, que quer dizer isso, essa visão errada, de repente distorcida, o, o que que é isso? É, a miopia, né, é, esse nome é retirado da, do ser humano aí, né, da oftalmologia, uhum. que é aquela pessoa que só enxerga o que está muito perto, ela não consegue olhar mais ao longe, né? ela não consegue olhar no horizonte então, a miopia, a pessoa só enxerga aquilo que está em volta, aquilo que está é, sendo perigoso ou que está sendo oportunidade, hoje, aqui e agora. Então, a empresa, ela é, a gente chama de empresa miope, e que normalmente tem o um marketing miope, porque ela só enxerga o, as oportunidades que estão acontecendo. Ela não consegue extrapolar um determinado ponto de visão. Por isso Entendi. que a empresa, a gente chama... Freely, de empresa milp, aquela empresa que não consegue enxergar mais à frente, tem muito a ver com o longo prazo. Então, essa miopia ela é uma doença, ela é uma doença empresarial. Entendi. Ela tem que ser curada, ela tem que começar a ser curada pelo, pelo dono da empresa. Se o dono da empresa, o, aquele proprietário, seja padaria, seja uma grande empresa, tá? se, ele não, se, se não começar por ele a procura dessa cura, dessa doença, que é a visão curta de uma empresa, a empresa também pode ter vida curta. Olha aí a dica e, e chamada de atenção para você que está acompanhando o nosso programa, viu? Agora, falando dessa questão do marketing que você está abordando aqui também no programa, muitas vezes quando a gente fala isso com o empresário, né? o empresário está ali, o seu negócio está dando certo, ele está conseguindo ali vender, enfim, né? É... Aí você fala, cara, você precisava dar uma investida no marketing da sua empresa, né? É você olhar mais para esse lado. E aí muitos olham, poxa, eu vou ter que gastar valor X. Ah, não dá pra me mexer com esse negócio não, porque vai ficar caro para mim. Essa reação, ela é uma reação sábia, ela é uma reação correta, porque o marketing ele deve ser encarado como? Como um custo, de fato, na empresa ou é um investimento? Que o cara vai ter resultados ali no futuro? Ou não é nada disso? É, não, tem razão, C você abordou de uma maneira super adequada aí. É porque é o seguinte, é, as empresas têm custos, uhum. e custos a gente tem que reduzir. Custo, Sim. a gente, todo dia que você abre a empresa, você tem que pensar o seguinte, que custo que eu posso reduzir? Só que o marketing não pode ser visto como custo. Hum... E essa é a questão. Ai. O marketing é o um investimento. Entendi. É aquilo que você vai jogar o dinheiro e que você vai trazer retorno para a empresa. Uau. Custo é aquela, custo é o boleto diário. Uau. Você tem que pagar as contas, o funcionário, isso é, é, é custo. Tá? Já, contabilmente, isso é um custo. Agora, alguma, algumas coisas na empresa são investimentos. Né? O treinamento é o investimento. Você precisa treinar a empresa. Ah, mas o custo é alto, eu não posso. Faz o seguinte: tenta achar alguma forma de você conseguir investir nas pessoas, no ser humano. E investir no seu marketing, investir em novos produtos, investir na modernização do seu produto, na, na sua propaganda. Então, até hoje, muitas empresas, e sempre foi assim antes, achavam que aquilo era um custo. Inclusive, contabilmente, de ouvintes, ele jogava isso até contabilmente lá em custos. E hoje muitas empresas já jogam em investimento. Mas tem uma mudança é, é, de mentalidade aí. Né? Quando eu falo que é investimento, é porque eu sei que vai trazer retorno. Então eu vou investir, investir na coisa certa, eu vou investir no momento certo e no valor que eu preciso. Eu, mesmo que eu tenha que sacrificar outros valores, o que é investimento traz retorno. O marketing traz retorno? Traz, porque ele traz o cliente da porta da rua para dentro da empresa. De, inclusive é, do ponto de vista digital também, etc. Então isso aí é o investimento. Por quê? Porque eu tenho retorno. O custo Sim. é apenas você bancar, você continuar sobrevivendo, mas o investimento não. E muitos ainda pensam que o marketing, ainda enxergam o marketing como um custo, ele é um investimento, o, ele o, traz retorno. O, o, Rogério, então eu vou falar uma palavra difícil aqui, isso passa por uma metanoia, uma mudança de mentalidade do, do, do, do empresário então, ele precisa mudar essa mentalidade que vai fazer sentido, e faz sentido o que você está falando. Isso não é um custo, é um investimento, então se eu mudo a chavinha aqui na minha cabeça, vai fazer toda a diferença, né? Exatamente, isso é uma questão de mudança de mentalidade, né? e muitas vezes mudar a mentalidade é difícil, a gente fala, fala, fala, e ele continua achando, e principalmente o pessoal de finanças enxerga como isso é custo, isso aí vai ter que, eu vou ter que ver, que ver se eu posso é, liberar esse dinheiro para você fazer um trabalho de melhoria da sua agência, de melhoria das suas mídias digitais, não, você não tem que nem pensar. Se você precisa, se a empresa está precisando investir em marketing, a área financeira tem que dar um jeito de fazer algum esforço para liberar esse dinheiro para o investimento. Ah, mas Entendi. por quê? Não, é por, não tem segredo, é porque traz retorno para a empresa, traz de volta todo o dinheiro que a empresa gastou. Sim. E isso é maravilhoso. Entendi. Agora, falando de marketing, qual que é a diferença entre tecnologia e inovação? Tem diferença? Ah, sim, tem diferença. E o pessoal confunde muito isso, é, principalmente quando está fazendo discussões. A tecnologia são meios, são instrumentos que modernizam, que facilitam as coisas. A inovação é aquilo que efetivamente faz a empresa oferecer alguma coisa melhor para o cliente. A tecnologia, muitas vezes, se ela não traz benefício para o cliente, ela é apenas tecnologia. E a inovação, a inovação, é o que vai fazer a vida do cliente ficar mais fácil. Olha aí Tecnologia é uma coisa científica, é uma coisa técnica, é engenharia. Inovação é solução. Rapaz, você falou fácil aqui, deslizou, né? Como diz, como diz a Itel, ela não anda, ela desfila. O professor aqui ele não falou, ele desfilou aqui no nosso programa agora, né? trazendo essas informações aqui para você ficar por dentro, né? Dar uma chacoalhada em você e você poder mudar aí de repente a forma de pensar, vou lembrar aqui a você que o Rogério Tobias é professor universitário, viaja o Brasil inteiro, não agora com pandemia, né, é, para ensinar, educar empresários, né, poder ajudar empresas que muitas das vezes estão à beira da falência, né, a se reerguerem, então é um cara sensacional de, um, de uma bagagem extraordinária e traz aqui para o nosso programa tudo isso, eu fico muito feliz. E nesse, é. nesse bate-papo aqui, vamos falar, é, continuar a gente, essa prosa. Fala-se muito na tal da vantagem competitiva. O que, que é a vantagem competitiva? Você podia explicar pra gente? Ah, beleza. Esse, essa pergunta é excelente e é talvez um momento fundamental, porque nós estamos com. É o momento que nós estamos de pandemia, que a gente está com o copo ou meio vazio ou o copo meio cheio. Vai Ei. depender da sua percepção. Né? Ah, muito bom. <risos> então. Ah. Você pode reclamar ou você pode partir para a vitória, né? Partir para novos negócios. Então, a questão da. da, tecnolo da a questão da. Dessa, esqueci o, a, o termo que eu falei, que você perguntou aí. O, deixa, eu, deixa eu aqui repetir para você. Vamos falar da, da. Como é que eu posso dizer aqui? A vantagem competitiva. Ah, sim. Obrigado. A vantagem competitiva, então, tem isso que eu falei do copo, exatamente isso. A vantagem competitiva é aquela diferença que eu tenho que ter em relação aos meus uh, concorrentes. Ah, mas eu não posso uh, vencer e ter uma vantagem sobre todos os meus concorrentes. O que, que é uma vantagem competitiva? A vantagem competitiva é exatamente aquele tipo de coisinha a mais que você tem em relação aos seus concorrentes. Então, é sair todo mundo daquela mesmice e alguém ter alguma coisa a oferecer a mais. Então, quer dizer, o que significa isso? Você não precisa ser maior do que as grandes empresas. Você pode ser uma empresa menor e ter uma vantagem competitiva em relação às empresas que mais te incomodam. Aquelas empresas que estão ali roubando seus clientes, que estão te incomodando em termos de mercado. Então, se você tem uma vantagem competitiva, você vai ser melhor do que aqueles que estão ali tentando roubar o seu cliente. É aquela, aquela guerra de tubarões. Entendi. Então, você tem que ter um diferencial. Esse diferencial pode ser, ah, pode ser é, um atendimento melhor, pode ser uma, uma, uma inovação melhor, pode ser é, um sistema de entrega mais rápido. E isso ah, Então, quer dizer que se eu fizer isso, eu estou tô, eu tô bem? Eu estou com uma vantagem competitiva? Mais ou menos. Porque a vantagem competitiva ela tem que ser revista todos os dias. Porque o concorrente faz o seguinte, o concorrente pode, no outro dia, copiar você. O concorrente pode superar você. Então, a vantagem competitiva, ela todo dia vai te exigir alguma coisa nova, alguma inovação. Entendi. Então, podemos dizer aqui, guardadas as proporções que o Atlético, sendo maior do que o Cruzeiro, o Cruzeiro teve uma vantagem competitiva naquele clássico do domingo passado. Estaria certa a minha análise? Perfeito, a análise está certa. Porque, agora, o difícil, né, o grande desafio é manter essa vantagem competitiva. É você manter, ah. no próximo jogo, você fazer a mesma coisa, e a mesma coisa. É Quer dizer, então... É, é difícil, você tem que ter um time novo, você tem que ter novas forças para continuar superando o seu concorrente. Isso vale para o futebol, isso vale para todos os segmentos de mercado, viu, Freire? Eu tô então tentando, é muito bacana, essa comparação é interessante. Estou tentando pegar o professor aqui pela perna, mas ele é igual o bagre ensabuado, viu, gente? Ele dá ali uma, <risos> ele, ele sai e consegue dar uma, uma, uma, como é que eu pô, uma esquivada do assunto. Mas não dá nada, não. Vamos, vamos lá, deixa eu perguntar aqui para você que postura as empresas precisam adotar para se manterem aí robustas por longo prazo no mercado? Essa é uma excelente, essa, essa questão é porque as empresas são, são fortes hoje, mas podem não ser fortes amanhã, porque as coisas mudam, a tecnologia, a inovação, o, o comportamento dos consumidores, o mercado, né, a coisa da pandemia que volta, não volta, acaba, etc. Então a empresa tem que ter uma coisa chamada flexibilidade. Flexibilidade é determinante. A empresa tem que ser alguma coisa meio de camaleão. Ela tem que se adequar a cada situação que ela está convivendo. Então, eu sou aquela empresa, a minha empresa é forte, eu não vou mexer, a minha forma de atuar é essa. Cuidado, porque você pode ser um dinossauro. Você pode se tornar uma empresa dinossáurica. Aí, né? Então, o que você tem que fazer? Flexibilidade, se movimentar de acordo com as demandas, se movimentar de acordo com com aquilo que o mercado está exigindo de você. Essa é a questão, flexibilidade, tirar da empresa aquilo que não precisa, trazer coisas novas, essa também essa movimentação traz a empresa a melhores resultados. É, você falando de resultado, qual que é a, a melhor opção ou como é que o empresário pode monitorar os seus resultados? Nossa, é excelente essa essa pergunta. Porque nós falamos um monte de coisa aí agora sobre caminhos que a empresa pode tomar, né? Uhum. Mas se você não monitorar, se a direção da empresa, o proprietário, seja de qual o tamanho da empresa for, ele precisa acompanhar os resultados. Ele precisa acompanhar os resultados de vendas, ele precisa acompanhar o resultado é, do, do faturamento, ele precisa acompanhar o resultado de número de clientes, ou seja, ele tem que ter um, um, um monitoramento completo. E hoje em dia está mais fácil, que antigamente era tudo no papel, né? Hoje você tem aí sistemas digitalizados que facilitam isso, baratos. Então, o monitoramento, o que, que eu gosto? Eu acho sempre que o, o, o diretor, a, a, o dono, tem que ter um dashboard, que é uma tela de, de computador grande onde ali ele busca, através do, do, de, de pesquisa, todas as informações, ele cruza. Como é que estão minhas vendas na cidade em Boston? Como é que estão as minhas vendas na, na região norte, na região nordeste? Então, ele pode fazer comparações o tempo inteiro. E hoje, o monitoramento, gente, o monitoramento, Freely, ele é determinante para você acompanhar para onde a sua empresa está caminhando. Lembra do, da vantagem competitiva? Como é que está a sua vantagem competitiva? E você vai monitorar também, não só a sua empresa, você vai monitorar também os concorrentes. Dicas importantes para você que está acompanhando o nosso programa. Bom, professor, eu te agradeço aqui pela participação do nosso programa. Acho que foi um bate-papo muito legal nessa busca de melhores resultados. Para você que está aí, é empresário, está querendo melhorar, melhorar a sua empresa. Não vale a pena você é, tomar nota. Volte aí o programa depois, assista de novo. Vale a pena mesmo. E, claro, entre em contato com o Rogério, conversa com ele. tem um tete-a-tete -tete aí com ele ele vai poder te ajudar nesse... É, aí na sua empresa, tenho certeza, absoluta. Qual que é a frase da semana? Que frase você deixa aí para gente poder refletir? É, essa a frase da semana ela tem tudo a ver com isso aí que você perguntou, com esse, com esse, com esse, com esse tema aí que nós discutimos. Ela é do Peter Drucker, né, que é o, o maior consultor da história aí, né, das empresas, ele fala o seguinte, não precisamos saber todas as respostas. Nós precisamos fazer as perguntas certas. Opa, gostei, gostei, gostei. Isso aí é muito importante, hein? Porque se faz a pergunta errada, vai ter a resposta errada. Não seria isso? Vai, vai. Perfeito. Então você precisa ter uma, ali, uma boa, fazer uma boa análise e dar o tiro certo. A gente falou de tiro aqui nesse programa, né? Não foi, foi por querer que A gente falou de tiro aqui no programa, você precisa dar o tiro certo aí. E não o tiro errado, meu querido Rogério Tobias. Em todas as situações, né? O tiro tem que ser dado da melhor maneira possível, na hora certa, né? É isso aí. Olha, gostei. Esse programa foi uma beleza hoje, um espetáculo. Então, você que está acompanhando o nosso programa, eu te agradeço. Rogerão, obrigado, viu, meu querido, pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, é uma felicidade poder estar batendo esse papo com você, com o público, né? Sempre é bom, a gente aprende muito e faz essa troca de ideias, que eu fico ainda cada vez mais satisfeito, mais feliz. Opa, eu também fico muito feliz e agradeço demais pelo seu carinho. Uma ótima uh, quinta-feira para você, um bom final de semana. Aproveite aí o máximo. Tamo junto, viu, meu querido? Para todos aí que acompanham e para você também, tudo de bom. Né, um feliz aí fim de semana Bem, bem agradável, a sexta-feira maravilhosa Senhoras e senhores, Rogério Tobias Aqui no programa Negócio Fechado Eu agradeço você pelo carinho Estou batendo em retirada, eu volto amanhã Se Deus quiser com muito mais Mais discussões acaloradas Aqui nesse programa, viu? Papai do céu, abençoe ricamente cada um de vocês Obrigado pela participação Muito obrigado por você estar Respondendo aqui ao nosso, ao nosso programa Tamo junto, gente, é? feliz demais